Olá, eu sou a professora Daiane e nessa videoaula nós vamos fazer um tour pelas ferramentas do Google Workspace for Education. E eu vou te mostrar agora como você faz para acessar todas essas ferramentas por meio do seu passaporte institucional. Vamos lá? No seu navegador, acesse google.com.br e clique aqui no botão fazer login. Nesse campo do e-mail, você vai digitar o seu passaporte e acrescentar Isso mesmo, esse é o seu e-mail institucional. Através dele, você pode ter acesso a uma série de serviços, não só do Google Workspace for Education, mas de outras ferramentas que aceitam essa autenticação com a conta institucional. Clique em Próximo, digite a senha do seu passaporte e continue o login. No primeiro acesso, você vai precisar aceitar os termos de uso e privacidade do Google for Education. É importante que você leia com atenção, dê o aceite e continue para acessar o serviço. Se você já usa uma conta Google pelo Gmail, eu vou te dar uma dica super importante que é você fazer login no seu Google Chrome com a sua conta institucional para você centralizar todas as atividades do seu curso, do seu e-mail institucional em um perfil do Google Chrome. Para isso é muito fácil. Você vai clicar aqui no seu perfil, adicionar uma conta aqui no Google Chrome, clicar em fazer login, digitar aqui o seu e-mail institucional, colocar a sua senha e você vai ter um perfil específico para você estudar, para você ter acesso às ferramentas do Google Workspace for Education. Vamos iniciar, então, pelos Google Apps. Logo aqui, do lado da sua foto de perfil, se você ainda não tiver uma foto, você pode clicar aqui, gerenciar a sua conta do Google, inserir outras informações de perfil. Clicando aqui, você consegue alterar a sua foto. Os Google Apps... São essas nove bolinhas que aparecem do ladinho aqui da foto de perfil. Aqui nós temos várias opções. Eu quero mostrar algumas que são prioritárias e que você poderá usar ao longo do seu curso. A primeira é o Google Drive. O Google Drive não é só um espaço de armazenamento, mas é um espaço também de criação e colaboração. Aqui a gente pode criar pastas colaborativas, documentos colaborativos, espaços de trabalho que podem facilitar a sua vida acadêmica e a organização também dos seus documentos de estudo. Clicando aqui nesse botão novo, eu tenho a opção de criar uma nova pasta, de fazer upload de um arquivo do meu computador, de fazer upload de uma pasta de criar um documento, uma planilha, uma apresentação, um formulário, desenhos, um Google My Maps, um Google Sites, um Jamboard e inúmeras outras possibilidades a partir dessa opção de conectar mais aplicativos. E como a gente conecta outros aplicativos? Através do Google Workspace Marketplace. Nessa ferramenta eu consigo filtrar as funcionalidades aqui por categorias, o que, que funciona com o Drive, o que, que é compatível com o Gmail, com o Google Documentos. E aqui eu tenho uma infinidade de recursos que podem otimizar ainda mais o meu trabalho nessas ferramentas do Google Workspace for Education. Essa daqui, por exemplo, é uma ferramenta de diagramas, de mapas mentais, que está vinculada no Google Documentos. Então, num documento colaborativo, eu consigo também criar diagramas e gráficos usando essa ferramenta. Aqui no menu lateral, eu acesso de forma fácil todas as minhas pastas do drive, os drives compartilhados, o que está compartilhado comigo, foi compartilhado por outras pessoas, os arquivos recentes, os arquivos que eu marquei com estrela, que são os meus favoritos, e também os itens que estão na lixeira. Eles ficam lá por 30 dias. Eu vou abrir aqui o meu drive, mostrar a forma de visualização, que pode ser em grade ou em lista. Você vai definir a melhor forma de visualização do seu Google Drive. Eu vou clicar aqui no botão novo, vou criar uma nova pasta e eu vou compartilhar essa pasta. Eu posso compartilhar ela com pessoas específicas, que vão acessar apenas com o endereço de e-mail, ou eu posso deixar essa pasta livre dentro do domínio institucional, o isso significa que apenas pessoas logadas com o e-mail da UFMS, o login institucional, conseguirão acessar essa pasta. Mas qual será o tipo de acesso? Isso eu também posso definir se essa pessoa poderá ler os documentos dessa pasta, se ela vai poder comentar ou se ela vai poder editar arquivos, organizar e adicionar arquivos nessa pasta. Então, eu posso deixar essa configuração que qualquer pessoa dentro do domínio da UFMS pode ter acesso a essa pasta. Vou clicar aqui em concluído e aqui já muda o ícone da pasta, mostra que tem alguém com acesso a partir das configurações que eu fiz nessa pasta. Eu vou abrir a pasta e vou adicionar agora um documento dentro dessa pasta, e quando eu crio um documento dentro de uma pasta compartilhada, o sistema já me mostra que eu vou criar e compartilhar esse documento de forma automática, mas se depois eu mudar de ideia sobre o nível de acesso que eu quero dar para esse documento, eu posso mudar as configurações de compartilhamento desse documento específico, mesmo que ele esteja dentro de uma pasta compartilhada. Então, eu clico aqui em compartilhar e eu vou tirar, então, deixar esse documento como restrito e somente eu vou ter acesso a esse documento. Eu também posso compartilhar com outras pessoas. Se essa pessoa estiver fora do domínio da UFMS, e o sistema vai perguntar se eu quero compartilhar com alguém que não faz parte da minha organização, ou seja, uma conta Gmail. Eu vou dizer que sim, só para mostrar aqui para vocês. Eu compartilhei esse documento e a pessoa com a qual eu compartilhei está online nesse documento no mesmo tempo que eu. É possível que essa edição e interação ela aconteça em tempo real, de forma síncrona ou também de forma assíncrona. A interação em tempo real, ela é facilitada por meio desse bate-papo, onde é possível trocar ideias sobre o que está sendo construído. Outra alternativa para o trabalho assíncrono, ou seja, que não se dá em tempo real, é a opção de comentários. Então, eu seleciono algum elemento do texto, venho aqui adicionar comentário, ou aqui no final da página e eu vou mencionar a pessoa que está trabalhando no documento comigo através do e-mail e aí eu clico aqui em atribuir escrevo aqui o comentário e assim que eu adicionar esse comentário e atribuir essa tarefa para a pessoa que está trabalhando nesse documento ela recebe um e-mail de notificação e ela vai saber certinho em qual ponto ela precisa ver seja no documento, seja numa planilha ou no slide, para resolver a questão que foi colocada aqui. Voltando aqui para os Google Apps, a gente tem Google Agenda, que é uma agenda virtual que você pode configurar também no seu celular para adicionar as informações do seu curso, das tarefas, de atividades que, porventura, sejam desenvolvidas online e ao vivo. E você pode utilizar essa agenda para o gerenciamento das suas atividades no curso. O Google Chat é uma ferramenta muito bacana também de discussão, de atribuição de tarefas. O Google Meet é a ferramenta que a gente vai utilizar para que vocês tenham acesso de atendimento da tutoria. Eu vou abrir aqui o Google Meet para vocês verem como funciona. Vou clicar aqui em uma nova reunião. Aqui no Google Meet, nós temos algumas funcionalidades, como levantar a mão quando você quiser falar. Aqui a gente tem um chat. Aqui temos ferramentas de interação, de perguntas e respostas, que podem ser utilizadas pelo tutor ou pela tutora no momento do atendimento. Aqui nos três pontinhos, tem a opção da lousa interativa, de alterar o layout, de aplicar efeitos visuais e outras configurações de vídeo e de áudio que são importantes para sua participação nas reuniões online. Para acessar o Google Meet pelo navegador, você não precisa instalar nenhum aplicativo, você acessa pela aba do navegador, e se você for usar no seu celular, você vai precisar instalar o aplicativo do Google Meet. Para sair da reunião, basta utilizar esse botão aqui, sair da chamada. Voltando aqui para os Google Apps, a gente tem o YouTube, que você pode ter um canal e criar uma conta também. O Maps, o Google Tradutor, o Google Keep, que é uma ferramenta muito bacana de bloco de anotações, que também funciona de forma colaborativa. Aqui no Google Keep, a gente consegue inserir anotações, inserir caixas de seleção para essas anotações, para ir marcando as os itens que foram concluídos ou as atividades que foram concluídas. Eu tenho a opção aqui também de trocar a cor de fundo e eu também tenho a opção de adicionar pessoas para colaborar nesse equipe. Se eu utilizar essa opção aqui de lembrar, eu consigo escolher uma data e hora que a agenda vai me notificar dessa atividade do Google Keep. Voltando aqui para os Google Apps, nós também temos o Gmail, que é o serviço de e-mail do Google. Outra ferramenta bem importante que vocês podem utilizar também é o Google Sites para a criação de portfólios, para a organização de informações. O Jamboard permite a organização de ideias em post-its digitais coloridos que podem trazer uma dinâmica aí de organização do seu processo de aprendizagem. E outras inúmeras ferramentas que podem ser acessadas aqui pelo Google Workspace Marketplace. E agora fica o desafio para você acessar, explorar e experimentar cada uma dessas ferramentas e possibilidades que a gente tem com essa parceria do Google Workspace for Education. Lembrando que na curadoria de recursos desse módulo você vai encontrar vídeos tutoriais específicos de cada uma dessas ferramentas se você tiver interesse de se aprofundar e aprender um pouco mais.